Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração. Hoje a gente estamos aqui em uma lenda nova, né, Thaís? Uhum. Foi nos passados, pediram para a gente vir investigar essa casa aqui. Morava um casal de senhores nessa casa e o senhor, ele acabou tendo um infarte e morreu. infarto, que fala infarto, Isso. né? Uhum. Ele teve um infarto, um infarto e acabou falecendo dentro da casa. E a mulher dele, a senhora, ela ficou morando por algum tempo sozinha nessa casa. E ela falava para os filhos que ela via o pai é, na beira da cama, olhando ela de noite. Como se ele quisesse contar, falar alguma coisa, como, né? É, como se ele quisesse contar alguma coisa para ela, falar alguma coisa para ela. Aí tinha a hora que ela é, tava na sala assistindo TV, ela via passando, disse que era ele, né, Thaís? Sim. Diz que o espírito desse senhor está nessa casa. Essa senhora, ela já faleceu há algum tempo, essa casa já está abandonada há algum bom tempo, né, Thaís? Sim. E pediram pra gente vir aqui investigar, ver se o espírito desse senhor está mesmo aqui nessa casa. Foi nos passado aqui, ó, a chave, olha o chaveirinho aqui, Thaís. Olha um santinho. Um santinho. É. E foi nos passado pediram pra gente vir fazer a investigação. E hoje a gente veio pra fazer a exploração, fazer o um reconhecimento local, sentir como que é o clima, ver como que é a casa, a gente estar voltando de madrugada, né Thaís? Isso mesmo. E olhando por fora, parece que essa casa faz um bom tempo que não veio ninguém. Parece aqui. mesmo, hein, Tiago. Essa porta tá tudo enferrujada, ó. Olha essa janela aqui, ó. É um lugar é E a gente vai ver também se o espírito dele continua, né, Thaís? A Hoje gente vai ver a gente... Se é verídico. Hoje a gente vai fazer a exploração, então. Eu peço para você deixar o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E bora pra mais exploração. Thaís, ó, olhando aqui parece que tá cheio de teia de aranha, tá vendo? Sim, olha essa essa fiação aqui. Nossa. Só tá o fio, mesmo. Pior, hein, cara? cara. E, ó, essa porta aqui tá de ferro já hein, cara. Vamos tentar abrir ela? Cuidado da aranha aí, cara. Aonde? Não sei, tô falando, cuidado da aranha se abrir. Olha, ah. até ruim de entrar. lá pra cá. Nossa, Nossa cara, senhora. Que casa sinistra, velho. Olha a cor dessas paninhas. Ai, Thiago do céu. Já deu medo de entrar, velho. Que com medo, cara. Licença. E é pequeno, Thiago. Não é grande, não. Só morava os dois aqui, Thaís. Mas de fora parecia ser grande, né? Nossa. Meu Deus, né? o que é aqui? Oh, ah, que aqui é o quarto, Olha aqui, Marcos, de pé. pé cara, tá pegando a câmera? Tira sua lanterna, pega daqui ó, deixa eu conseguir filmar, ó. Ah, dá pra ver, ó. dá Nossa, pra Nossa cara. E olha o tamanho do quarto, Thiago, não tinha nem rodapé, ó. Verdade, cara. Olha esse fio aí, cuidado, toma tá choca. E ó, provavelmente aqui podia ser o um quarto deles, né? Pode Porque ser. A gente, né? Talvez a cama seria por aqui assim, ou ali, não sei. A cama tá aqui, ela tava dormindo, acordava e via ele assim. A então, cara. Não sei, cara. Imagina o susto. E ela falou, ela contava, né, que via ele e ele tinha, parece que ele queria contar alguma coisa para ela, né? Como se quem passou, falar, né? quem passou essa história pra gente? Pessoal falou que ela sempre falou que sonhava com ele e ele tinha alguma coisa para contar para ela, mas nunca falava. Então, ela já faleceu hoje em dia, né? Mas uhum. Será que o espírito dele também? Mais aqui porque eu só queria contar pra ela. Então. Não sei, Sim. né? Que a casa é, é sinistra, é. Já vem ter um trilho aqui, ó. Isso aqui era um cortina antigamente. Hoje eu acho que nem existe mais curtinho desse jeito. Que a casa é, é sinistra, é? É muito. É, tem isso. O que isso tem? De roupa. É, daí acende sem lâmpada. Vixe, vixe, vixe. Vixe, vixe. Costa a porta Aqui era a sala, né? Aqui era a sala. sala. Nossa, mas é muito pequeno. Trilho, ó. Pode ver ter quadros aqui, ó. Quadro aqui, quadro ali, quadro ali. Quadro é. aqui, aqui, aqui, Pode ser de santo, porque a chavinha já. O chaveiro já é de santo. Ou será que não foi ela que foi o chaveiro? É. Ah, de cortina, tá vendo? Então. É porque eu acho que aqui não tem porta, ó. Talvez colocavam um cortina aqui na porta, ah, tá vendo? Sim. Vamos olhar aqui. Olha Meu aqui, ó, Deus ]zinho. do céu. Não, vou olhar aqui, Nera. Tá, pega. Ó. Ó, o safão tá mexido, pessoal, ó. Cara, essa casa dá medo, hein, velho? O banheiro vai ter que entrar um só, tá esse. Se filma ou se quer que eu filma? Entra lá pra ver oh, atrás da porta. Tô olhando, calma um pouquinho. Ah, o olho tomava banho aqui é muito pequeno, ó. Então. Nossa, Outra é muito pequeno, gente, esse banheiro. Caraca. Pequenininho. Só que tem ali. Não tem. Ó, oh, aqui eu acho que tinha um espelho, tá vendo? Uhum. Um meio pequenininho esse banheiro. Bem ó, melhor. Olha o tramelinho. Olha esse tamanhozinho, bem feitinho. Tirou um o quarto. Nossa, essa janela é estranha, hein, cara? Estranha, né? Caraca, velho. Que que é essa marca aqui? de cupim, e disse que onde tem cupim tem o quê? Diz que onde tem cupim, assim, na volta da casa, tem demônio, pessoal. Ó, tá solta, janelinha, essa né? janelinha antiga, hein, ó. É. Aqui não tinha cortina, ó. Eu acho que eu pendurava com um prego. Uhum. Ó, uma fiação aqui de desligada. Bem solta, né? Ah, vai. Ah, ia <risos> ter energia, não? Ó, mais marca de pé. É. Pode ser que alguém veio aqui, né, Você viu ele no canto, ó? Tá molhando. Filtração, um né? Ele Parece que tinha uma porta improvisada aqui, ó. Ah, Tenta é? mexer isso daí. Aí, ó, tá vendo? Parece que era uma porta improvisada. Só tinha uma tomada, só essa daí no quarto. Só? Não tinha mais, né? É. é mesmo. Eu, antigamente oh, não ponhava muita tomada, né? Vai seu é cocô de rato e é pisando. Preto. Come um pavê, ó. Você vai. geralmente, tia, quando eles fazem um corredor assim, ó, hum. eles colocam a porta do outro quarto aí, ó. Suíte, né? Não. Corredor e a porta de um quarto aqui, parte do é, a quarto aqui. Sai... Ah, é e a porta de outro quarto aqui. E a porta, porta, porta aqui, ó. ó. É. Geralmente, quando tem esse corredor assim, as duas portas ficam assim. Mas a casinha é bem pequena, cara. Bem pequena. Será, Thiago, que tem alguma coisa aqui? Ah, que era eu... cozinha desse tamanho? Cozinha. Mas que estranho. Ué, mãe, né? a pia ficava onde? Não sei. Ué? Vamos dar uma olhada aqui. O armário tá até bom, hein, Therese? Tá. Cuidado de bicho, hein? não tem nada. Não tem nada não. E essa porta aí? Pois tá aberto? Tá aberto. Eita. Mas aqui não tem a pia, né? Não, aqui não, só que tem. Ah, tem que... dois cômodos aqui, três. Tem? Tem. Uia. Aí é a plantação, né, mano ah, aqui devia ser a lavanderia, ó. Ah, não, aqui era a pia, rapaz. Ah, aqui é pia, Tiago, aqui, aqui era cozinha. Será que aqui era cozinha não Não, Tiago, aqui era cozinha. Sabe por quê? Ficava um fogão aí, ó. Olha essa parede de gordura, ó. Tira sua lanterna. E só a parede é. de gordura. Será possível? E aqui era a pia. Mas olha, como que cozinha aqui, gente? Isso aqui é um forno. Então. Que é quente pra caramba. Tem nada atrás dessa porta? Não tem, Jami. Love you. Love, VR. aí. Olha o bagulho de coisa. E esse que eu é o quê? Você dispensa? Hã? Dispensa? Quer olhar ali? Ah, acho que eu quero uma dispensa. Tem cara? Pequena, né? Acho que eu quero uma dispensa, Thiago. ah oh! copinho olha o tamanho do bagulho de coupinho, do Cara do Você tá louco. E aqui? Ali tem um tanque, pessoal. Ah, tem um Acho que aqui é onde planta, né, as coisas. É. Aqui deveria ter um tanque, ó. Olha o... Coisinho. Que é. sinistro. Aqui tem outro tanque, Thiago, ó. Outro é tanque. É... Não aqui? Não. Bem sinistra essa casa, hein? Sinistra demais, velho. Você acha que tem alguma coisa aqui mesmo à noite, assombrada? Que é atormenta? É isso. Eu senti o clima bem pesado aqui, assim, não sei se é por causa que a casa tá fechada há muito tempo, sabe? Uhum. Um negócio bem estranho, cara, viu? Não sei, cara, parece pra mim que aqui o clima é muito pesado. A gente vai ter que voltar um dia e passar o K2 pra ver, Sim. pedir manifestação, alguma coisa assim, pra ver se tem alguma coisa realmente aqui. Sim. Que Eu essa sei. história bem conhecida aqui é, né, que ela é. contava. Então... Diz que ele aparecia, ela dormia, ela acordava, via ele em pé, assim, na beira da cama. Tava na sala, assistindo televisão, passava, né? Mas é isso. Aham. Uhum. Esse fez até coisa aqui, ó. Mas é isso aí, né? Aham. Uhum. Vamos encerrar e vamos sair? Vamos lá. Bom, galera, vamos encerrar aqui dentro por causa do vento lá fora. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto, é nóis. Falou. Ful